Estamos aqui com o professor, doutor Jorge Trindades. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Professor Jorge é historiador e é doutorado em História e Ensino da Física pela Universidade de Coimbra, Portugal. É professor de Física no Instituto Politécnico da Guarda e atualmente leciona em cursos de mestrado de educação com ênfase no ensino das ciências naturais nos ensinos fundamental, médio e superior. Gostaríamos que o professor Jorge pudesse refletir conosco sobre uma questão fundamental ao nosso ver: ensinar e aprender ciências hoje. Qual o papel da experimentação no contexto da era digital? É uma pergunta muito interessante. Obviamente. É resposta não muito fácil, não muito imediata, mas obviamente irei cingir me a dois ou três aspectos que considero essenciais. Em primeiro lugar, devemos compreender que as novas tecnologias e a experimentação propriamente dita não são concorrentes, são complementares e cada uma delas tem um papel importantíssimo no processo de ensino aprendizagem. Naturalmente, que a experimentação, na minha ótica, deve ter um papel, um papel de relevo, por uma razão muito simples. Se nós nos fingirmos, por exemplo, a, a todas as ferramentas, a todo o contexto em que hoje em dia, e sempre assim foi feito, o próprio desenvolvimento do conhecimento científico, vamos encontrar um ambiente propício em que esse desenvolvimento do conhecimento se foi ao longo dos tempos, pautando por uma estratégia, uma metodologia científica em que a experimentação foi papel essencial, papel crucial. Naturalmente, se queremos transpor essas etapas, todo esse processo, todo esse ambiente para um contexto educativo, não nos podemos esquecer da importância da experimentação. Até porque, e para finalizar este raciocínio, gostaria de realçar o seguinte: as crianças antes de entrarem para a escola, elas têm uma fase, obviamente, em que elas podem brincar. A descoberta do mundo começa pela interação com esse ambiente, com esse mundo. Ou seja, brincando. O que eu quero dizer com isto é que o primeiro contacto, a primeira forma de aprendizagem, é exatamente através da experimentação, podemos chamar-lhe assim. E por isso, nesse, só por esse, só, aliás, esse próprio contexto, este próprio, este próprio exemplo, por si só, julgo que ilustra bastante bem a importância que se deve dar à experimentação, até porque é através dela que determinadas características essenciais ao pensamento científico ou ao desenvolvimento de competências se vão estruturando. Naturalmente, que... Esta, esta ambientação com a experimentação também vai propiciar mais tarde que depois a apetência para as novas tecnologias, no seu devido contexto, possa obviamente estar, digamos, num terreno mais favorável para que elas possam vir a ser utilizadas e, quem sabe, quem sabe complementadas com o próprio processo da experimentação. Hoje, os recursos experimentais propiciam a aquisição de dados por via computacional é possível também a utilização de objetos educais digitais educacionais com atividades como simuladores, audiovisuais e outros recursos de mídia digital. Na sua ótica, qual seria um caminho possível para se aproveitar e a integração desses recursos se tornar um instrumento mais efetivo e eficaz do PON para a educação? De facto, é... As novas tecnologias, os computadores, têm essa versatilidade. Eles não só podem tratar os dados, como os podem, obviamente, adquirir e, enfim, muitas vezes, facilitar todo o processo de análise, de interpretação, etc. Deixando para quem está do outro lado, seja o investigador, seja o educador, muito mais tempo para a análise, para a reflexão, para a discussão que me parece a mim, obviamente na minha ótica, que é um papel importantíssimo. Não basta só ter os dados, é obviamente preciso refletir sobre eles. E de facto, de encontro a, a essa situação que referiu, as novas tecnologias, os computadores, com as novas interfaces que foram desenvolvidas, enfim, devo dizer que há aqui há muito tempo atrás, aliás, não há muito tempo atrás. Enfim, estava-me a reportar, por exemplo, à década de 80, 90, em que, por exemplo, durante a minha formação na década de 80, eu tive que passar por esse processo de fazer investigação, fazer, de facto, a aquisição de dados e a instrumentação só por si assustada era complexa coisa que hoje em dia, graças à eletrónica, isso não acontece, ou seja, é muito mais uh, amigável do utilizador, muito mais fácil de utilizar e, portanto, muito mais apetecível e muito mais, obviamente, propiciadora de um ambiente em que não há propriamente uma distinção entre o que é fazer a experimentação e o que é a sua utilização, a sua exploração, obviamente, uh, facilitada pelo processo de aquisição são dados. E, portanto, eu julgo que neste cenário há aqui um casamento que me parece perfeito, entre uh, o desenvolvimento destas novas tecnologias e a sua facilidade de utilização, altamente propiciadora para a sua utilização em contexto experimental. E, portanto, neste cenário, indo de encontro à primeira pergunta que me formulou, este cenário por si só é bastante uh, propício para que uh, haja aqui uma... Uh, duplicidade, que possa com duplicidade no sentido em que temos por um lado a experimentação e por outro lado as novas tecnologias, ao ponto por exemplo, e eu penso que essa será talvez, de futuro um caminho para onde iremos um caminho que iremos trilhar em que chegaremos a uma situação em que provavelmente não será assim tão um, diferenciada a chamada experimentação propriamente dita e uh, as novas tecnologias. Ou seja, haverá uma tendência para uma uniformização, chamemos de assim, para uma utilização uh, quase, digamos, indiferenciada entre esses dois cenários. Bem, nós queremos agradecer, mas finalizando a, a essa nossa conversa, brevemente, gostaríamos de saber qual foi a sua percepção do evento e o que esse evento pode ter significado aqui para o país na sua iniciativa. Muito bem, eu tive a oportunidade de dizer, e volto a reforçar, que iniciativas destas, enfim, de âmbito empresarial, com preocupações muito concretas no que diz respeito à educação e sobretudo em fazer mais e melhor para a educação, eu gostaria de dizer que, de facto, são iniciativas meritórias, são iniciativas que na minha ótica deveriam ser replicadas e deveriam ser tomadas como exemplo. Não só noutros países, como obviamente por outras empresas do mesmo ramo, com as mesmas preocupações. E por isso, na minha ótica, eu acho que esta, esta iniciativa está de parabéns e ficaria muito satisfeito se de facto pudesse ser dada uma continuidade a este trabalho. Portanto, nessa perspectiva, nessa ótica, eu parece-me que vocês uh, fizeram um excelente trabalho e uh, enfim, como acabei dizer, não me quero repetir, ficaria bastante satisfeito que daqui a resultassem frutos, e estou a falar obviamente na educação, para que no vosso país, com potencialidades enormíssimas, mas com problemas, com os mesmos problemas que eu tenho no meu país, muito mais pequeno, que daqui resultasse, portanto, uma PNS uma, uma para uma melhor educação no vosso país. Naturalmente que, uh, reconheço, que devido à diversidade cultural que vocês têm, devido, obviamente, às, aos enormes problemas que afetam atualmente a educação, principalmente ao nível fundamental, reconheço que tem pela frente um desafio bastante grande e, ao mesmo tempo, obviamente reconhecendo isso e estando aqui presente convosco, tendo, digamos, apalpado o pulso, não só a quem esteve deste lado, isto é, contactando com meus colegas, enfim, alguns deles que já trabalhava há algum tempo, fui perdendo algum contacto e que corte tive o grande prazer de saber que, entretanto, o trabalho que eles foram iniciado iniciando há uns anos atrás deram muito mais expressão e, portanto, apalpando também o terreno para quem está deste lado de cá e também algum contacto muito breve que eu tive com alguns participantes que me abordaram, que queriam colocar questões, queriam saber como é que podiam fazer mais e melhor, tudo isto me deu a impressão, de facto, de que vocês têm muito trabalho pela frente, mas estão no caminho certo. E, portanto, por esse motivo, eu diria que, na minha ótica, e sem ainda ter, digamos, uma perspectiva de distanciamento, que normalmente nos permite uma outra perspectiva, eu diria, enfim, que esta iniciativa foi e irá ser de futuro um sucesso. Professor Dr. Jorge Trindade, agradecemos a sua presença, vindo diretamente de Portugal, para abrilhantar e contribuir de forma significativa com o workshop Cidep. Muito obrigado, professor Jorge. Olha, sempre que agradeço.